Emmanuel, Deus conosco. sermos todos unos em Deus Pai. É muito interessante cruzar o texto de Mateus com o texto de João, a oração que Cristo Jesus fez por todos nós, que sejamos todos unos, assim como Cristo Jesus é uno com o Senhor Deus Pai. Muito interessante o nome ser Deus conosco, não é?